Oi galera, tudo bem? Hoje estamos aqui na Blackpink House foi para mais um vídeo de hoje pessoal, estamos aqui para resgatar Robux e trazer, ma trazer mais código de Robux Então pessoal, bom, os sites são aqui o Robux Zero, como sempre Gente, muito pede E o Ezebooks. Deixa eu só dar uma Fica aqui no Facebook, gente Porque eu, eu dei um cancelamento ali, tá bom? Então, aí vocês vêm aqui e colocam O seu username O seu, tá? Não o Hyper Unicorn Não o Hyper Unicorn, tá bom? Aqui, ó, eu fui logada com sucesso Gente, eu tenho 44 44 34 robux para, para ganhar e o... só que o estoque não tá aqui é, não tá aqui como tiver estoque eu vou gravar, gravar um vídeo avisando tá bom pra vocês porque por enquanto tá zero bom, agora nós vamos no Facebook né? aqui mesmo. aí vocês vêm aqui a promo código Aí, gente, aqui ó, vocês botam o código. O código é A7 Esse código. Aqui. Aí vocês vão em Redem Code. Promo código com sucesso. Você ganhou mais um Robux pra aqui. Aqui, ó. Aqui, gente, eu tô com 35 35 Robux. Só que para mim resgatar eu preciso de 35 de estoque, né? É a vida. Ou mais. Bom, agora que eu tenho isso daqui, Gente. Bom, agora a gente vai no Robux zero. Pera aí. Aí eu tenho 30 30 30 Robux aqui para resgatar. Aí aqui, ó, vamos aqui, ó, gente Bom, olha aqui Aqui, ó, gente Gold user Comprei 50 ofertas, gente Eu tenho isso daqui, aí eu vou Conseguir 20 robux Eu vou em claim Aqui Boa, e 50 robux que aqui, aqui? Vai sumir? Ou é porque eu já coletei? É, eu já coletei, então não dava coletar mais. Mais aqui. Ó. Bora. Agora vocês vão retirar. Retirar. Tem que entrar no grupo. Aderir, grupo. Eu vou entrar no grupo e sair. Eu tenho 12 roupas. Eu tinha 12. Não sei quem gastou, né? Foi eu mesmo. Eu vou comprar roupa, nem para servir. Bom, entrei no grupo. Agora vocês vêm aqui retirar. Uou! Eita, já sumiu aqui. Peraí, deixa eu vou fazer uma coisa aqui. Triste, né? minha. F5. Aqui, gente, então, ó. Bom, aqui ó, vou dar até um FZ de novo pra ninguém falar que é mentira. Teve uma menina que falou que só tinha 50, e... que eu já tinha os, os 12 e-books. Bom, aqui gente, então ó, conseguimos 50 robux. Uhum. Gente, mais a noite terá mais Terá códigos mais, tá bom? Mais códigos à noite. Mas terá mais códigos à noite. Diz Jisuberanica. Mas eita, pessoal. Foi esse o vídeo. Se você gostar, gente. Me segue no robótica. Me sai com o acepto. Entrou com o povo. Beijo de mananica virtual à distância. Falou. Me segue no robô -lo. Me sai no o acepto. Entrou com o povo. Beijo de bananica virtual à distância. Falou.